E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para uma compra de um lote de fitas VHS. São três caixas cheias de fita, eu não sei o que eu estou comprando, é mais uma surpresa. E o vendedor me prometeu um brinde.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 Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. a compra já foi feita tá tudo aqui no porta-malas eu ainda ganhei um print. eu vou botar agora lá, no, aqui no carrinho e vamos subir para ver tudo que veio aqui nesse lote vem comigo vou fazer duas viagens porque só couberam duas caixas aqui no carrinho pessoal eu vou começar com as fitas das videotecas no caso eu tenho videoteca ZH que é um jornal local daqui e é a segunda geração da videoteca Caras eu sei que no mundo do colecionismo, os vídeos da videoteca eles são, né? Eles só ficam com preconceito, até entendo, vista a qualidade da gravação das fitas. Mas é legal as capinhas, eu gosto dessa padronização que eles fazem nas laterais. Então, aqui eu já tenho os vídeos, eu não sei se a videoteca, no caso, já tá completa. Eu sei que a videoteca da Folha de São Paulo, acho que tem cerca... De 30 filmes coloque aqui embaixo nos comentários se vocês têm essa videoteca também. Enfim, uh, muita gente usa as fitas da videoteca para repor, enfim, peças de outras fitas originais. Mas eu vou guardar na minha coleção essas daqui da videoteca por mais que eu tenha os filmes em DVD e as versões oficiais das distribuidoras. Então aqui, como eu estou dizendo, aqui em cima são os vídeos da Videoteca ZH, que é um jornal daqui. Veio também nesse lote, pessoal, esse aqui, que é uma fita do Abe Toner. Muito engraçado encontrar isso aqui, que é uma fita manual do, desse aparelho de ginástica. Vieram também duas aqui de animação. Essa aqui, pessoal, era uma fita promocional vendida na Panvel Farmácias. Eles têm uma coleção, né? Esse aqui, no caso, são Cavaleiros do Zodigo. Mas teve outros produtos infantis, como Chaves, inclusive. Essas outras duas aqui são é uma coleção de 40 filmes clássicos. Tem filmes em preto e branco, tem filmes diversos. E eu tenho os dois primeiros aqui nessas fitas VHS. Essas duas aqui são filmes infantis. Eu acho que também são filmes de videoteca, porque não tem selo nas fitas. Apenas a impressão. Essas fitas aqui, pessoal da Good Times, é uma distribuidora independente que lançou alguns filmes infantis baseado nos filmes da Disney inclusive essa, Léo Rei Leão, foi lançada antes do lançamento da abrir o vídeo oficial do Rei Leão então já colocaram no mercado essas à venda. Esse box aqui, uh, pessoal olha só que incrível, por incrível que pareça, ele está lacrado são três fitas grandes parques nacionais do mundo, lacradinho, dá até pena de tirar o lacre, porque ele tá nozinho, pessoal, esse, esse box de fitas VHS, assim como esse aqui do lado. Como eu falei, uh, tanto a Videoteca, K, a videoteca ZH uh, e essa Videoteca aqui de baixo, são do mesmo grupo da RBS, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui uh, em Porto Alegre. E eles vendem alguns produtos de algumas produções próprias. Inclusive, esse daqui é um seriado deles, que foi transmitido. E eles vendem VHS e DVD. Inclusive, veio esse encartezinho aqui, original. E as fitas desses dois volumes, olha só. Como vocês podem ver, estão lacradas. Eu tenho muita pena de abrir. Uh, também, esse, essa série também, também foi transmitida. Uh, acho que final de semana, enfim, uh, no horário da tarde. Uh, também foi lançado em VHS DVD. E eu tenho aqui, pessoal, lacradinha, inclusive, o encarte novinho aqui. Seguindo o box, essa trilogia aqui das vidas selvagens. A vida em família dos animais. Olha só, pessoal, que legal essa embalagem, essa caixinha, com os três filmes também. E finalizando esse box aqui da Fúria da Natureza com três filmes, no caso, três documentários de fenômenos naturais, causa alguns desastres e eles estão inclusos aqui nesse box. E agora vamos para os filmes oficiais e em seguida as raridades. E agora os filmes infantis, aqui no meio as fitas da Disney, aqui nos estojos amarelos estão os clássicos da Disney, bastante coisa antiga, e nesse dos estojos brancos os mais recentes, aqui desse lado tem as animações do Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho dois volumes da coleção, eu não sei quantos vem ao todo, mas eu tenho esses dois aqui originais, e ainda veio o Spirit e a fita VHS do Anastácia, que inclusive eu vou deixar aqui em cima no card, a visita que eu fiz no vídeo levou e eu comprei a versão em DVD, que não veio com o clipe da Thalia. Então nessa fita, após o filme, eles têm o clipe na íntegra. Seguindo aqui os infantis, nós temos o Scooby-Doo no primeiro live action, o Scooby-Doo aqui na versão dublada, seguido por Harry Potter também na versão dublada e... A era do gelo da Fox também. E aqui a nostalgia, olha só pessoal que legal, essa fita do Monstros S.A. também foi o lançamento da Disney, olha só que nostálgica essa embalagem no caso eles não seguiram o padrão branco e fizeram esse o estojo cristal transparente mas olha só que máximo como é que é a fita por dentro olha só que legal, tem todos os personagens aqui dentro Inclusive eles fizeram um autógrafo e vem a fitinha azul, olha só que máximo, bem forte o azul Que normalmente as fitas da Disney tinham outro padrão de cor, mas essa daqui veio na fita azul Olha só os fãs de Monstros S.A. Inclusive eu tenho esse filme em Blu-ray na minha coleção Mas eu mantenho aqui a saudosa VHS Agora eu mostro os filmes em geral pessoal, vieram bastante coisa, o Selects é uma fita dupla, mas veio apenas o volume 1 nessa embalagem que eu acredito que eles devem ter recortado. agora as relíquias digamos assim que vieram aqui no lote por exemplo essas embalagens duplas que eu adoro eu tenho duas edições aqui na minha coleção e agora temos também o Ben -Hur, a versão dupla do filme olha só parece uma bíblia literalmente e também veio aqui Pearl Harbor também que eu tenho a versão em DVD e vou manter esse VHS duplo aqui na coleção que legal essas edições veio também a volta dos mortos vivos pessoal a parte 3 que eu também tenho a trilogia em dvd mas vou manter esse vhs ainda no estojo prata estojo prateado assim como no lançamento da época veio também esse daqui da abrir o vídeo de gladiadores um pouquinho de clássico não faz mal a ninguém e uma fita pessoal que eu tava procurando muito que eu já tive inclusive a caça aos fantasmas não confunda com caça fantasmas Mas a caça aos fantasmas o lançamento da Paris filmes ainda na edição aqui com a capinha ainda intacta isso é bem raro que geralmente elas são recortadas vieram outros filmes aqui também inclusive esse daqui ó Dr. Detroit e suas mulheres pessoal essa versão aqui ainda na edição uh, na, no estojo original que é esse estojo da, da Video que em cima e embaixo ele é totalmente lacrado. E está em perfeito estado ainda com, com as etiquetas nostálgicas da locadora. E a capinha, pessoal, novinha, novinha. A fita, tá, a fita precisa de uma limpeza. Mas aqui, pessoal, novinha. A edição eu vou limpar ela. É muito fácil tirar mofo de fita, eu vou deixar aqui no canal em breve um vídeo sobre isso. Outras fitas aqui que também são raras podem não ser conhecidas, essa aqui Star Wars todo mundo já conhece, tem a trilogia nova, antigas, novas versões em VHS, DVD, Blu-ray e agora essa daqui do Star Wars. Uh, essa aqui também é rara pessoal, Os Ressuscitadores Trapalhões, não tem nada a ver com os filmes Trapalhões. Mais veras vídeo para quem coleciona sabe que é uma produtora independente que também é muito difícil de encontrar assim como esse daqui da vmw vídeo olha só essa capa era de papelão eles colocaram aqui recortada no no estojinho plástico e esse aqui os trapaceiros da loto também com michael keaton no seu auge dos final dos anos 80 no caso aqui em VHS não conheci esse filme e vou conhecer agora e agora para fechar com chave de ouro além de ter comprado tudo isso pessoal por apenas 100 reais. todos os filmes que eu mostrei até agora pessoal no pacote eu paguei r$100 e o vendedor disse que tinha esse brinde aqui um videocassete de seis cabeças estéreo Daywoo como é que é a marca Daywoo olha só que legal ele não tem controle remoto, mas todas as funções é perfeito acesso aqui na frente no painel. E olha só a parte de trás, opa, para vocês verem direitinho, pessoal, ele está funcionando perfeitamente. Eu já testei áudio e vídeo 100%. E todo mundo que coleciona VHS sabe que nunca é demais ter um videocassete na coleção, até porque eles não são mais fabricados, então... Se você quer assistir, ver e rever suas fitas, é bom ter videocassetes extras. Inclusive os que são para, uh, no caso, reparo de fitas, limpezas. E os, são, e os que servem para reproduzir, no caso, os seus filmes. E o que vocês acharam desse lote de fitas e desse presente que eu ganhei? E vocês também compram filmes em VHS? Coloquem aqui embaixo nos comentários.